Oi? Dando sequência aos nossos estudos sobre o solo, vamos ver hoje relevo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto, continuo acompanhado por Dietrotol. Relevo é então a forma do terreno dentro da paisagem. E aí, o relevo está diretamente associado. A microclimas, dependendo da forma do, do relevo, a gente vai ter diferentes microclimas, e isso vai interferir no tipo de vegetação, por exemplo, que tem no lugar. Então, a radiação solar incidente, ela vai determinar, aqui no hemisfério sul, a face norte da montanha vai receber mais iluminação, a face sul vai receber menos iluminação. Ainda menos iluminação se estiver abaixo do Trópico de Capricórnio. E isso a gente vai entender vai ver um pouco mais para frente. Então, a orientação da vertente e também a, a quantidade de raio solar que chega, vai interferir diretamente no clima. Então, se está mais próximo do Equador, mais radiação, a gente viu isso no outro vídeo, mais radiação, mais temperatura, solo mais quente e também maior evapotranspiração, solo tendendo a perder mais água. Mais ao Sul solo mais frio, porque tem menor radiação, tende a acumular mais água e aí você vai ter, a gente vai ter um ecossistema diferenciado. A inclinação da encosta também faz toda a diferença. Se a gente está mais ou menos num, num plano ou então um, um pouco é, rebaixado o terreno, esse terreno vai receber mais água e essa água vai infiltrar com mais facilidade. Já na encosta do terreno, Quanto maior a declividade que, que tiver nesse terreno, maior ou menor vai ser o percurso que a água vai fazer e a velocidade que essa água vai ter. Então, se o terreno está um pouco mais é, plano ou menos inclinado, a água vai descer, a água da chuva vai descer de uma maneira mais tranquila. Agora, se ele estiver ainda mais inclinado, ela ganha força e vai levar tudo que tiver pela frente, vai levar solo, vai levar nutrientes, vai levar tudo. Agora, aquela água que infiltrou, essa água vai formar os lençóis freáticos. E o lençol freático, em algum momento no terreno, ele vai lá para o fundo e vai formar um ribeirão, vai formar um lago, pelo meio do caminho ele vai formar uma mina, ele pode formar um brejo lá no fundo ou em partes mais planas do terreno mesmo, que esteja mais elevado. E ela pode infiltrar tanto verticalmente, quanto acompanhando a declividade da, da encosta. E aí a gente vai ter, então, um, um, um, um, uma linha de direção vertical e outra horizontal, dando uma resultante que vai seguir baixando a encosta. Na hora que a gente está falando de infiltração, essa água que está dentro, ela também vai em direção ao vale. A água que cai em cima vai em direção ao vale. Porque toda a água vai descer, a tendência é essa. Assim como a água que infiltrou, ela também vai descer. E ela vai infiltrar e vai percolar pelo solo. E nisso ela está levando nutrientes e está limpando esse solo aqui de cima. Então, solos na, na superfície, um pouco mais plano, no alto da montanha, tendência, por conta de ter mais água, a, o intemperismo da rocha embaixo é maior, é um solo mais profundo. Na encosta, é um solo mais raso. E lá no fundo do vale, torna-se um solo outra vez mais profundo. Um outro movimento que acontece nisso tudo é o de ablação. Quer dizer, o, o terreno vai sendo erodido, ele vai sendo é, rebaixado, ele vai se rejuvenescendo, a parte mais alta, e a, esse solo e esses nutrientes vão descendo para o fundo de vale, onde vai aos poucos se acumulando e sedimentando. Com o tempo, toda a montanha vai rebaixar e com o tempo, todo fundo de vale vai se elevar é, num processo sedimentar, até que milhares, milhões de anos depois, se nada acontecer pelo caminho, a gente vai ter um aplanamento do terreno. Esse é um processo natural. Acontece que muitas vezes a gente acelera esse processo na hora que a gente trabalha de maneira inadequada ao solo. Por exemplo, fazendo a oração morro abaixo, porque aí você faz canais facilitando o escorrimento da água, facilitando a chegada da erosão, lixiviando, lavando todo o terreno e colocando tudo isso no fundo de vale que vai para o ribeirão ou vai para o lago e vai assorear, quer dizer, vai encher, vai sedimentar esse lago ou esse ribeirão e aí você vai ter problema com água em cima e vai ter problema é, com água embaixo. A radiação solar. Ela é maior no Equador, então aquece mais o terreno. E ela é menor em direção aos polos, então o terreno aquece menos. Portanto, você tem uma temperatura mais elevada junto ao Equador e menos elevada, mais baixa, junto aos polos, em direção aos polos. Quanto à orientação das vertentes, normalmente a parte norte ela pega mais sol e a parte sul menos sol. Então, aqui no hemisfério sul, a maior parte do sol vem na, fa na face norte. Por isso mesmo, a face norte é um pouco mais quente e é um pouco mais seca. Já ao contrário, na face sul, ela é um pouco mais fria, ela pega menos sol e é um pouco mais úmida. Muitas vezes você, caminhando, você percebe que a face sul das montanhas, elas tendem a ter mais vegetação do que a parte norte tendem a ter mais floresta do que a parte norte. A morfologia da vertente. A vertente, ela pode ser convexa, então tem a facilidade de esparramar a água por ela, e ela pode ser, do outro lado, ela pode ser côncava, que tem a facilidade de acumular a água. Isso é legal a gente saber na hora de plantar ou na hora de construir a casa. Então, dependendo do lugar onde você vai fazer uma coisa e outra, você tem que saber se você vai construir tua sua casa, não num lugar que vai passar água ou vai passar mais umidade, senão você vai passar o resto da vida brigando com a umidade do lugar. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E calcula-se mais ou menos, na média das médias, meio grau a menos a cada 100 metros de altitude. Então, você subiu é, mil metro, metros de altitude, meio grau a cada 100 metros, você tem uma diferença de 5 graus entre a base e o topo. Então, topo de morro, solos mais profundos, é, o, o ferro que está presente nesse solo, ele vai ser oxidado, então, de, de ferro ele vai gerar a hematita, a hematita é vermelha, você tem solos mais vermelhos. Um pouco mais embaixo ou na encosta, você tem solos mais amarelados, porque a oxidação do ferro ela se dá de uma outra maneira na presença de mais umidade aqui para baixo. Então, ao invés de hematita, o ferro se oxida e vira goetita, e a goetita dá um caráter amarelado ao solo. E no fundo de vale, muitas vezes porque tem muita água, gera condições anóxicas, sem oxigênio, ao invés do solo é, ser oxidado, ele é o ferro é reduzido e aí a coloração é mais acinzentada. Nesse conjunto todo, você tem diferentes microclimas acontecendo, se está ao norte, se está ao sul, se está de um lado, se está do outro, se o terreno é mais côncavo, você é convexo, isso tudo vai dar diferença de, de profundidade de solo, diferença de, de quantidade de nutrientes, diferença de quantidade de umidade, e isso vai reverter na vegetação que está implantada nesse lugar e no desenvolvimento de diferentes ecossistemas. Isso tudo a gente vai ver é, passo a passo, daqui para frente, quando a gente entrar em cada um desses temas de maneira mais aprofundada. Então, vamos dar uma olhada lá fora em algumas tomadas que eu fiz para tentar clarear um pouco mais isso. Início da manhã, o sol está vindo ao leste e a gente observa que tem um, umas partes da montanha que estão sendo diretamente iluminadas. Essa parte aqui é a face sudeste desse morro. Do outro lado, a parte que está assombreada, ela está virada a sudeste. Por isso ela está mais sombreada. Percebe que com isso, nessa parte mais sombreada, a temperatura deve estar menor do que nessa outra parte. Com o sol mais alto no horizonte, dá para a gente perceber algumas coisas que antes não percebia. De maneira geral, todo esse conjunto, toda essa face aqui da montanha está mais voltada para o sul. O outro lado é o norte, então nós estamos virados para o norte e essa face da montanha que aparece é a face voltada para o sul. Vamos dar uma olhada em algumas coisas, o sol está batendo e iluminando toda a montanha nesse momento, a gente viu de manhã agora e vamos ver à tarde como é que fica e por aqui a gente consegue perceber algumas coisas de interesse nosso. Olha esse pedaço aqui da montanha, foi uma aração morro abaixo, percebe que esse pedaço o, o terreno está um pouquinho mais escuro, é porque a vegetação que está ali, as, gram, as gramíneas que estão ali, elas estão mais ralas, porque tem pouco nutriente e segura pouca água, já que a não está feita curva de nível e pelo contrário, o trator arou morro abaixo. Facilitando a descida de toda essa água e dos nutrientes também. A mesma coisa acontece desse outro pedaço que a gente está mostrando aqui, Ó, nesse pedaço aqui. Também a aração morra abaixo, a declividade aqui é maior, então tem menos gramínea na parte de cima. Olha como as árvores retém a água e auxiliam nesse processo. Então você acha que a árvore só está sugando água? Não, as raízes das árvores elas estão segurando um pouco dessa água no, no solo. Olha embaixo dessa, dessa outra árvore aqui, ali são mangueiras. Olha na parte de baixo que está um pouquinho mais verde ah, o gramado, isso é sinal de água. Olha uma vertente, um canal de drenagem descendo por aqui e outro canal de drenagem descendo por ali. Nesse pedaço a grama está mais verde, ela está mais verde porque tem mais água. Olha a diferença que faz a grama e a árvore, como é que a árvore segura, retém a umidade e, portanto, a grama que está em volta dela está um pouco mais verde. Isso é muito legal perceber porque a gente começa a entender qual é a, a função da floresta. A floresta mantida na, na propriedade, ou bem pensada, bem planejada, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o gado, tem lugar para as árvores, tem lugar para a água. E um pasto sem água não resolve muita coisa. Fim de tarde, o sol está se pondo. E a gente consegue perceber com clareza a diferença da iluminação dependendo da face da montanha. Nós estamos aqui no, no verão, onde a gente está, o sol ainda bate na parte sul da, da montanha. Abaixo do trópico de Capricórnio já não bateria. Então, do lado esquerdo, ali naquele canto, está indo para oeste. Vê que no, no lado contrário, esse lado aqui seria o leste- sudeste, agora já está é, escuro ali está sombreado. E se a gente for mais ali para aquele cantinho, repara que ainda está mais escuro, porque aquela vertente lá ela está em direção sudeste. tá pegando pouco sol agora no, no fim de tarde. Ao contrário, no começo da manhã, ela vai pegar mais sol. Em relação à convexidade, olha que esse pedacinho aqui que eu estou apontando, a montanha está virada para fora. Então, é um lugar que tende a esparramar a água. Ao contrário, esse outro lugar aqui, a montanha está virada para dentro. Olha, uma reentrância, ela vai lá para dentro e volta. Ali é um lugar que vai concentrar a água. A tendência, então, é que essa região aqui seja um pouco mais seca e essa daqui vai juntar um pouco mais água, ela vai ser um pouco mais úmida. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!